É. O senhor se lembra daqui? Me, me lembro? Me lembro Me lembro assim, o mais fechado, assim, naquele tempo que eu tinha. Ele não tinha, eu não, não sei. Não tinha esse terreno aqui do É, lado. não tinha esse terreno do lado. O senhor né? conheceu o César Melo? César Melo, conheci, conheci o César Melo. Na padaria? É, César Melo, conheci o menino também, que é o Henrique. Henrique é o nome dele? O que foi diretor aqui do. Ah que... não, o Meirelles, né? Meirelles, é. Ah, mas aí já como.. São Lados Melos. São Lá dos Melos, é. Museu da Cidade. É, mas na verdade eu nunca entrei nesse prédio, né? Porque na vez passada, estava funcionando a, a, a, o museu, espera, um é museu de, de Macaé, lá onde é a Lira. A Lira não, a Nova Aurora. ela é, chegou. Depois, o não... painel com a história de Macaé. É. Quer ali ver? Até enfoca moda coqueiro, relatos, personagens. É. é, muito, muito interessante isso aqui. Antônio de Vasconcelos. O senhor conheceu o incrível? Antônio? Antônio há ah, muito, muito. Tonito. Bonito. É o Tonito. Esse Milga. É Zé, Mil, Zé Mil é vivo ainda? É. Zé Milga é vivo. O jornal Rebate. É. E o Alanguerra era o Alan. Ele tinha um apelido, um apelido né? Alambirosca. Birosca. Alan. Birosca? O senhor faz parte dessa história aqui, né? Faço, com certeza. Pelo menos de 60 anos para cá, né? É. é importante, rapaz. O Antônio Alvarez Parado foi professor durante muito tempo, lá do Senai, lá da Imitiba, né? Foi professor nosso lá no, no Luiz Reid, né? E foi um grande escritor. Né? A gente, quando. Eu... Abriu o jornal e ia ver logo a história. Tem livros publicados também. em 80, em 80, né? O senhor conviveu com ele? Com ele também, era é, conhecido. Ele era irmão do.. Agora me fala a memória. Era, é, tinha um irmão, e tinha uma irmã que era professora, que foi minha professora também, o hum. nome era é Anitta Parada. Era irmã de Antônio Alvarez Parada. Anitta, aqui outra irmã, não me recordo o nome, essa não era. Essa era do lar. Mas Anitta, eu não sei, Anitta é capaz de estar vivo ainda. Porque não vi lugar nenhum ali. E o Ernesto ali, que o senhor conheceu? Ernesto é, né, também, tá também. Tá irmão do José Domingues, do Domingues. Aliás, o, o, eu já procurei saber, disse que está tá em casa, né? José tá. do Domingues. José né? do Domingues, quando eu saí, daqui, ele já era diretor do colégio Luiz Ride mas eu sou do tempo que o diretor era o seu Pierre, Pierre da Silva Tavares, né, você deve ter ouvido falar, um grande professor, professor de matemática, né. Agora, o senhor também jornalista, trabalhou para a última hora aqui? Ah, sim, eu trabalhei como... como... Repórter da última hora, né? Passava todas as notícias para lá e lá eles publicavam, né? Eu Quem me... era o fotógrafo que trabalhava com o senhor? Não, não tinha, não, não tinha. tinha. Era só notícia mesmo, notícia por escrito, né? Eu me recordo que aqui nessa ponte antiga, né? Caiu uma, um, um ônibus ali, morreu todo mundo, uma coisa vinte todas as pessoas. E aí eu lembro que eu dava essa reportada para última hora e tal, né? Enfim, qualquer coisa eles se socorriam de mim. Claro que hoje a tecnologia está muito mais avançada, né? Daquele Agora tempo... o Ernesto foi seu companheiro também? Também. Tá o Ernesto foi meu companheiro. Aqui. E o Ernesto está vivo. Está vivo, o Ernesto está vivo. Eu não estive com ele. Ele e o Zé Domingos me lembro muito bem dos dois, né? muito bem mesmo.